tudo bem vamos falar hoje sobre como fazer mapeamento de trilhas utilizando a bússola tá bem? primeira coisa que você vai precisar para fazer esse mapeamento nesse primeiro vídeo vou, vou, vou falar isso sobre dois vídeos né em dois vídeos nesse primeiro vídeo nós vamos fazer o mapeamento com a bússola utilizando uma tabelinha fazendo fazer o mapeamento no formato de tabela formato de planilha. O próximo vídeo vai ser fazer mapeamento no formato de croqui, no formato de mapa. Tá bem? Então, nesse primeiro formato, você vai precisar de uma bússola de preferência divisada de preferência de que ela acaba sendo mais rápida para fazer esse tipo de mapeamento, acaba sendo mais estável para fazer esse tipo de mapeamento, uma bússola militar divisada, visada, uma caneta, claro, e uma caderneta. É necessário que você já saiba localizar um azimuth com a bússola, já saiba seguir um azimuth com a bússola, já saiba contar passos, já saiba converter seus passos em distância, converter seus passos em metros, já saiba localizar altitude por instrumentos, né? seja altitude por GPS ou altitude barométrica. É, já saiba localizar marcos em campos, identificar marcos é, é, fixos, visíveis, é, perenes, né? referências, etc. Determinar o contraste multi com a bússola, ou mesmo saber se orientar com a agulha sul da bússola seguindo o azimuth inicial okay? quando é que a gente faz aonde a gente faz esse tipo de mapeamento esse tipo de mapeamento você pode fazer em qualquer situação mas principalmente esse tipo de mapeamento com a bússola e caderneta a gente faz em qualquer situação de reconhecimento de exploração né? em qualquer situação onde você não conheça exatamente o caminho e você tem dúvidas sobre o terreno, é um terreno que tem alguma dificuldade de orientação para você voltar para o local de onde você saiu, você está num camping, você está num acidente, você está em uma situação de emergência, ou você está explorando um determinado lugar e, e você quer é, mapear para usar esses dados para fazer um mapa posteriormente ou você quer mapear simplesmente para poder voltar da onde você saiu, voltar para o seu camping, voltar para o ponto inicial da trilha. Okay? Então, uma vez em campo, a primeira coisa que você vai fazer é localizar um azimuth com a bússola. Uma vez que você localizou esse azimuth, né? essa é a primeira a sua primeira tarefa, localizar o azimuth correspondente à direção por onde, da onde você vai seguir. Em seguida, você vai seguir por essa direção que você determinou, e vai contar os passos, seguindo essa direção. Com essas duas informações, direção e passos, né, você vai anotar no seu, na, na sua tabelinha. Perna 1, né, a primeira perna, que é a, a, a, primeira, a sua primeira reta, né, sua primeira, a, seu primeiro trecho. Trecho 1, eu segui o azimute 90. 90 graus e nesse azimuth 90 eu andei 67 passos aí vem a parte de conversão você vai converter a sua passada em distância como é que você faz isso multiplicando cada passo pela distância entre os seus passos claro isso você vai ter que saber antes né você não vai para o mato e querer descobrir lá no meio do mato qual é o, o, o a, a sua passada qual a distância entre só passada, até porque não tem só uma distância, você tem seis variáveis básicas de distâncias é, de passada. Né? É, no plano, na subida ou na descida com carga, e no plano, na subida ou na descida sem carga. Então, são seis variáveis, no mínimo, que você vai ter de passada, sem contar os, é, sem colocar nas variáveis os tipos de terreno, né? asfalto, terreno com poucas dificuldades, terreno com muita dificuldade, com muitos obstáculos, né, etc. Se você tiver um altímetro por GPS um altímetro barométrico, você vai inserir também a altitude. E em campo, você vai, se for relevante, você vai colocar ah, uma observação referente ao ponto final ou ponto inicial é, desse trecho. Ah, um rio, uma cachoeira uma picada uh, um, um jatobá uh, qualquer coisa que seja uma rocha uma pedra x qualquer coisa que seja um marco visível né você não vai colocar um, um uma, uma morangueira né você não vai colocar ah, uma árvore grande Você não vai colocar coisa genérica você vai colocar marcos objetivos visíveis e perenes né em seguida você vai voltar para sua segunda pernada ou seja, você vai toda vez que você mudar substancialmente de, distan de direção nesse seu mapeamento, vai ser uma, uma nova pernada, vai ser uma nova reta né, dentro da sua rota, né, um novo trecho. Você marca novamente o, o, seu, o seu novo azimuth, segue na direção desse novo azimuth, conta seus passos, marca novamente na sua caderneta trecho 2, perna 2. Azimuth. É, a direção que eu segui foi a direção 45. Os passos que eu dei foram 142, convertido em distâncias deu 197 metros. Altitude irrelevante, não marquei. A ah, observação ah, ali tem uma picada e assim vai. Entrei na picada, andei é, na direção 60. 301 passos correspondente a 387 metros altitude 700 700 ou seja já é uma já está num ponto de declive em relação ao ponto anterior o que, que eu encontrei uma araucária né? era única a única araucária então tudo bem se for uma floresta de araucária já não dá certo né trecho 4 né? e assim vai até você terminar o seu mapeamento terminou o seu mapeamento e, e, e se o passada passado estiver precisa, se suas distâncias estiverem precisas, se as informações sobre a altitude, sobre as observações de marcos naturais estiverem precisas, você pode dar é, essa planilha para qualquer pessoa para seguir aquele mesmo caminho. Você pode chegar em casa e criar é, e fazer o um mapa um, um croquis desse seu, dessa sua tabulação. Né? É, para voltar, o que, que você faz? você vai voltar, é, a, a, a, obedecendo o, a ordem decrescente, de baixo para cima. Só não esquecendo que, para você voltar, você vai ter que pegar todos os seus azimutes e encontrar os contra dessas dessas direções que você fez para vir, encontrar a, a direção correspondente para a volta. Ou seja, o azimute contrário, a direção contrária de cada um deles. Ou se você não quiser fazer dessa forma, você pode simplesmente continuar marcando os azimutes iniciais, só que em vez de seguir o lado norte da bússola, da, da agulha da bússola, você vai seguir o lado sul. E aí cada técnica, é, são técnicas diferentes, cada pessoa é, gosta, acha mais fácil, mais rápido, mais funcional uma técnica ou outra. É. E se você é, quiser passar para o mapa, para um croquis, eu tenho um vídeo em cima, onde eu mostro, ou aí embaixo na descrição desse vídeo, onde eu mostro como é que você faz para digitalizar essa trilha, para criar uma rota georreferenciada, para criar um track georreferenciado, ou simplesmente para colocar isso no mapa colocar isso no croqui, ok não esqueça o próximo vídeo o próximo vídeo eu vou falar sobre como fazer o mapeamento com uh, uh, direto no croquis direto no mapa direto no papel tá bem não esqueça de dar seu like não esqueça de se inscrever não esqueça de compartilhar o vídeo não esqueça de dar um, um fazer um comentário não esqueça de ajudar o canal até o próximo vídeo I'm gonna die